que não consegue gerir bem a vida pessoal, família, etc., você vai encontrar um mau gestor na empresa também. Com toda certeza. Pois é. Mas isso é contra-intuitivo. Porque tem muita gente que fala o seguinte, eu não estou conseguindo gerir na minha vida porque eu estou pegando meu tempo e gerindo a minha empresa. Não, porque você é um mau gestor. Porque se você gerisse bem a sua empresa, você ia ter tempo para gerir a sua vida. Exatamente. E a galera não entende isso. Não entende. É onde entra o processo. Porque o processo faz pessoas... Medianas fazerem grandes coisas, né, cara? É isso aí. Gente, é uma loucura isso. É. Exatamente. E ele acha que ele é o bonzão, né? É, ele fala, cara, eu tô Porque aqui. Eu tá trabalhando trabalha pra caramba, né, cara? Na minha vida, esses dias eu tava, na empresa, eu tava conversando com o meu marido sobre isso. De quê? Sobre isso, sobre como gerir o tempo de casa e o tempo da empresa. É. E que eu, literalmente, pra, pra poder beneficiar e ter tempo de qualidade com a minha família, eu bloqueei algumas outras ações. Na vida e eu tô bem com isso, porque é tempo pra família e tempo pra empresa. E outras pessoas não conseguem entender. Exatamente. Ah. Tem uma coisa que eu gosto muito da Renata. Às vezes eu mando mensagem pra ela, ela não me responde. Porque não era o horário de mandar mensagem, porque eu lembrei. Ótimo, é exatamente isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque tá combinado, né? Exato. Cara, vai me responder. E tem duas maturidade horas depois. emocional também, Beleza? né? E tem maturidade emocional sim, também no meio, sim. né? Porque se não tiver. Não, e assim, cara, eu mando mensagem pra ela e falo: Cara, deve estar com a filha dela, deve estar com a família, tá tudo certo. É só lembrei de uma parada, não tem pressa, ninguém vai morrer se não sim, vai responder aquilo. Sim. Três horas depois, geralmente, tipo, sei lá, nove horas da noite, dez horas da noite, lá, ó, oh, Conrado, vamos ver isso sim e tal, não sei o que, aí beleza. Em algum momento ela pegou o celular, botou as mensagens em dia e ok. E é isso. pois minha filha pra dormir, isso. olha o celular! Aí sim, olha né? Olha o celular e eu posso dormir tranquila. É isso. É exatamente isso. A gestão de vida e a gestão da empresa, elas caminham lado a lado. E aí tem muito cara que coloca a responsabilidade de não gerir a própria vida no tempo que ele tem que gerir a empresa. Mas, cara, se você não é o gestor da sua vida, você não é o gestor da empresa também. Não porque é. a gestão da empresa permite que você tenha tempo para você gerir a sua vida também. Exato. Uma coisa leva a outra automaticamente. Então não dá para colocar a desculpa, porque você é o elo. Ou seja, você é um mau gestor, ponto. E eu, cara, eu já fui esse mal gestor. É, hoje eu sou um pouco melhor, cara... E eu botava eu Até exatamente... morreu o processo, cara. Não tem fim. Isso, não tem fim, Não cara. tem fim. Pra quem quer viver um vidão de verdade, não tem fim, cara. Isso. Uma outra coisa, Conrado, que eu lembrei aqui, quando vocês falavam, o sono, as pessoas estão se acabando porque não dormem. Cara, tem estudos, busquem estudos, cara, tem cada coisa incrível sobre o sono. Você precisa dormir, você precisa largar o celular antes de deitar na cama, deitar com o celular na cara, é tela é dia, teu cérebro tá produzindo, cortisol tá produzindo. Cara, meu Deus, assim, uma oh, coisa yeah. que eu aprendi a respeitar, Conrado, cheguei no quarto, coloco meu celular longe da minha cama, porque antes ele ficava na cabeceira do lado, eu coloco ele num outro lugar que fica a três metros de distância, deito e durmo. Não tem televisão no meu quarto. Quando eu vou pro quarto é para dormir. Tá legal. É isso. Então assim, e oito horas de sono, cara. E outra, dormir com o estômago vazio. Uma experiência que eu tô vivendo incrível. Seis, sete horas, última refeição, não como mais nada, uma água, um chá na hora de dormir e acabou. Cara, isso mudou a minha vida. Você acorda de outro jeito, então, de outra tem, forma. Tem duas coisas com relação ao assunto que mudaram a minha vida também. Isso aí, beleza. <risos> Eu janto ele sete, sete e meia, às vezes janto oito e meia. Então, Não, aí de vez em quando sai errado, pra jantar, é, é natural, errado, nada radical funciona muito, né? É por né? aí. Mas também, ar-condicionado, 24 graus, lençol e manta, blackout. Isso. Cara... E os estudos é, dizem, sabe o quê? Tudo. Sabe o que tudo. os estudos dizem? Primeira coisa que você tem que fazer quando levantar, abrir a cortina, isso. sol na cara. É isso aí isso o teu aí. cérebro entende, opa, começou o Foi dia, vamos embora. Começa a lá. produzir adenosina que é a química que faz a gente dormir no final do dia, né? A adenosina, ela vem, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, até você dormir. Aí quando você dorme, ela... Aí você abre o olho, ela começa a produzir de novo. Então, o nosso sono é químico. Quando eu descobri isso, eu falei, para. Eu não vou ficar mais até de madrugada. Não que eu não fique nunca. Eu saio, às vezes, no final de semana, para jantar, tomo um vinho, durmo mais tarde, como mais tarde. O que eu tenho feito muito, cara, eu saio para jantar, tomo um vinho, peço uma entradinha, não como mais nada. Tomo meu vinhozinho ali, durmo. 8 horas, 7 horas e meia, cara, isso mudou meu jogo. Acordo de manhã pulando da cama. Assim, com uma energia incrível, assim, um negócio maluco. Isso é uma coisa também que o empreendedor fica até 3 horas da manhã vendo Netflix, come feijão com macarrão, 1 e meia da manhã. Como é que ele quer acordar? Como é que ele quer acordar? Ele vai acordar ferrado, não tem como. É o conjunto de decisões daquele dia, comprovado cientificamente, cara o humor muda, as decisões cara, é, é porque o, quando você tá dormindo o teu cérebro faz uma limpa exato, para você, você acordar bem pra quando você acorda bem é isso aí, e aí você acorda como eu tomo decisão assim? não, não tem goma. Não tem. super cansa. é não. porque na verdade o que acontece? a pessoa acaba se anestesiando, vai buscar os estímulos para poder se anestesiar da dor seja é um estímulo no isso. Netflix seja exatamente. um estímulo no, no Instagram, no isso. Facebook o que mais e... tem hoje é remedinho, né? para poder remédio para sair da dor. Só que esse estímulo para poder anestesiar a dor gera mais dor, porque no dia seguinte você acorda quebrado, morto de sono, seu raciocínio fica lento, como é que funciona? Não funciona. É um outro remédio. Exatamente. Ele <risos> rebateu o remédio Exatamente. Cara, só que só vai piorando. Assim, e as pessoas não entendem que ela começa a dormir meia-noite, daqui a pouco ela tá dormindo 4 horas da manhã, ela não sabe por quê. Ah, eu não consigo dormir, duvido. Se ela não tiver um problema psiquiátrico, vamos chamar assim, psicológico realmente, precisa de tratamento, se ela estiver em condições normais, ela consegue dormir. Porque Sim. ela vai deitar a cabeça do travesseiro, uma hora vai dormir, cara. é Não, químico. Na verdade é. É só você acordar 5 e 30 da manhã. Exato. Acabou. Ou fica uma Acabou. noite sem dormir. Fica uma é noite isso. sem dormir, eu quero ver se não dormir na outra. Não tem como, né? Porque é químico. Vai acumular denocina. Não, e delícia adenosina. acordar 5 e meia da manhã. Você estuda, dá é. tempo de fazer um monte de nossa. coisa. Mas até entender isso, Demorou. né, Renata? Demorou um tempo na nossa vida, né, cara? Demorou e é um tempo. processo. Então, entrem no processo, é o que eu diria, aqui. Então, vamos lá. Existe vamos. a mentalidade. Existe a saúde. Existe a saúde. Porque uma coisa está completamente ligada à outra, mas muita gente não entende que hardware e software... Andam juntos. Totalmente juntos. Porque durante muito tempo falou-se de separado, Isso. órgãos separados. Hoje a gente entende é todo o corpo como algo saindo. sistêmico. Isso né? aí. Então, mentalidade e saúde andam juntos. E aí, cuidar da saúde é cuidar do sono, cuidar da hidratação, cuidar da alimentação, cuidar do movimento. Sim. Você, o movimento que você faz... E mentalidade é cuidar dos pensamentos, cuidar dos sentimentos. Então, com isso, a gente consegue ter um caminho aí razoável. Porque é aquela Sim. história que eu falei antes. O cara fala, eu nem sabia que existia isso, por onde que eu começo. Exato. Então, começa se alimentando melhor. E se alimentando melhor, eu poderia falar muito tempo aqui, porque eu adoro esse tema. Se eu também eu tirei a farinha em 2012, tô aí, não tirei 100%, porque no Brasil é quase impossível você ficar sem nada de farinha, mas eu tenho tirado cada vez mais. Assim, já não é. como arroz, macarrão, pão... Refrigerante, feijão. álcool, farinha, açúcar... Fritura. Fritura. A gente vai falar. Fritura. Um e uma outra coisa importantíssima que a gente deixou passar, mas eu lembrei. Ler. Cara, literatura. Ler um livro. As pessoas ficam... Ah, mas eu não consigo porque eu durmo. Mas tu consegue ficar vendo Netflix até 4 horas isso, da manhã. Isso aí. Cara, então pelo menos assiste documentário, sabe? Pô, não vai assistir outra coisa. Nada contra. Eu adoro um filme de ação, de investigação. Mas já que você não consegue ler, cara, vê um podcast que nem esse aqui, cara. Assiste um negócio desse. Pega conteúdo, conteúdo de qualidade. Aí o cara quer ficar vendo sei lá o quê. É desenvolver raciocínio misturado. Exato. Né? Porque complexo. é recurso. Outra coisa, Conrado, sobre conteúdo importantíssima que eu tenho falado. As pessoas estão assistindo o conteúdo como uma solução e não como uma captação de recurso. Desprezam o poder do subconsciente. Porque, Explica isso melhor. Vou explicar. O teu cérebro inconsciente ele armazena uhum. tudo o que você não sabe. né? Ele armazena tudo, na verdade. Mas o que você não sabe não tem filtro. né? Passa direto e vai para o inconsciente. Se eu falar uma coisa que você nunca viu na vida, tu nunca mais vai esquecer aquilo. Porque o teu cérebro armazena por segurança. Então... As pessoas vão ler um livro, por exemplo. Ah, vou pegar o livro do Conrado para ler. Vou lá ler, porque agora eu vou me tornar o maior vendedor do mundo. Ele lê aquele livro como uma solução. E o livro não é uma solução. O livro é um recurso que na hora certa vai fazer o que a ciência chama de bottom-up. Né? Ele vai sair daqui, vai vir para cá e vai te dar uma ideia para o teu negócio. Para você tomar uma decisão, para você bater um papo, para você conseguir uma resposta para um problema... Né? As pessoas. Não, porque eu vou aprender, porque eu vou. Aí em 15 dias ele desanima daquilo ali, para de ler o livro, ou não consegue colocar em prática. Porque ele está considerando que aquilo ali é uma solução definitiva e não um recurso. É, eu estava lendo um livro que é indicado sempre pelo, pelo Conrado, Scaling Up. E uhum. Lá ele diz que o, os maiores bilionários do mundo, tá? É, Steve Jobs, a galera lê, lê, em média, 24 livros por ano. Aí, ó. Então é, é, eles fizeram lá uma média Uma pesquisa com as pessoas Com os, com os bilionários pela, pela lista Forbes e em média eles leem 24 livros por ano. Vocês viram a série o... do, do Bill que Gates? Como chama? O Bill Gates, não, o Bill Gates. Você o Bill ele Gates? Gates, ele tem uma semana vale. por, uma é. semana por mês lago, de leitura. Lindo, na casinha é dele, uma pilha de é, livro. Uma pilha de livro, fica é. lá, lendo. <risos> ali é leitura sonho. de artigo, de livro, sim, de, de, sim, de, né? de estudo científico. E qual que é o objetivo? Recurso ter recurso pra você ter um insight. Se você tiver um único insight milionário, é um insight resolve, é um vida. Insight resolve um sua livro, vida. Um livro mas um insight sim. Exato. E olha que louco, Eu Gostei né? muito dessa distinção. O, o, Faz muito sentido isso. O brasileiro lê menos de um por ano. Explica, né? O brasileiro lê menos de um livro por ano. Ou seja, não, é, não tá na nossa cultura. Cara, eu leio todos os dias. Ou leio ou escuto um podcast. Não tem pra onde fugir, cara. Eu tava fazendo curso... Tava, não. Estou, né? Fazendo curso de leitura dinâmica. Nossa. Cara, é muito legal. É muito legal. E acelerou? Acelerou. Que era a dica. É, você me dá. é simples, porém trabalhoso. Uhum. Né? É treino, né? Como tudo na vida, exatamente é, é treino. treino. Vou vou falar aqui os princípios da leitura dinâmica. É muito legal. Não é fazer aquela leitura diagonal sem assim que você não pega nada. Não, é ler mais rápido mesmo. Uhum. Cara, é muito legal. <risos> Já quero comprar esse negócio. É muito legal, muito legal. Eu tava com uma velocidade baixa de 200, 210 palavras por minuto. Hoje eu tô com 450. Dobrou? Tá ótimo. É, não, você dobrou, dobra dobrou. o número de livros por ano. É isso, é exatamente Boa. isso, cara. É exatamente isso. Primeira, primeiro, esse podcast vai ser tipo assuntos gerais. <risos> Começou a mentalidade então É, mas aqui, ficar. o empreendedor que assistir vai ganhar muito, vai ganhar muito. Aqui. Então, a primeira coisa é: você tem que treinar ler mais de uma palavra por cada salto do seu olho. Porque quando a gente lê, a gente salta. A gente não lê assim, linear, né? Sim, Não, a gente pã, pã, pã. E aí você lê, hoje eu estava fazendo tal coisa. Você vai pulando o seu olho. Então, a primeira coisa é você parar no meio de duas palavras e você ler as duas ao mesmo tempo. E aí depois você salta um espaço e vai lá para o outro espaço e lê as duas ao mesmo tempo de novo. Tá. Só isso já aumenta. Que é você ler duas palavras de uma vez, depois três palavras de uma vez, depois quatro palavras de uma vez, depois cinco wow. palavras é de uma como vez. como se a tua visão fosse abrindo, né? Ela vai abrindo. Porque a gente enxerga perifericamente. Sim. Eu, tô, eu não interpreto direito, mas eu enxergo. Então Sim. se eu olho para um ponto, cara, eu tô vendo o teu rosto, tô vendo o microfone, tô vendo a blusa da Renata, tô vendo a garrafa, Sim. tô vendo a TV, tô vendo o relógio e tô olhando para um ponto só. Só que isso daqui... O cérebro, ele não interpreta porque... Nunca ah, treinou. Nunca treinou. Ele, treinou, nunca né? treinou, ele, ele fala, oh, o que está periférico não é importante. Sim. O importante é o central. Só que quando você começa a forçar o teu cérebro para interpretar as palavras que você está vendo ao redor do ponto que você está fixado, ele começa a trazer a palavra. Só que você conhece a palavra. E uma outra coisa é, a gente não lê por causa da palavra. A gente reconhece o formato não, da palavra. Então, quando a gente, por exemplo, fazer... Eu reconheço a palavra fazer pelo desenho do fazer. Sim. Não é que eu leio fazer, aí falo verbo... Não. F-A-Z-R. isso. Eu reconheço fazer, eu interpreto fazer... Pela imagem, né? Pela imagem da palavra. Incrível isso. Tanto que você não sabe que através é com S ou com Z por causa da gramática. Você lembra... Não, peraí. Através... Não, não é com Z, porque com Z fica estranho. Sim. É com S. Por quê? Porque com S eu lembro da palavra através. Como você aprendeu. Exatamente. Exatamente. Então esse é um ponto. Então você começa a, a pegar blocos de palavras, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, quando você lê e você subvocaliza, ou seja, você lê com a sua voz mental, é como se você estivesse lendo, hoje eu estava, só que mentalmente, uhum. não fazendo som, só que mentalmente. Só que você só consegue ler até mais ou menos uns 150, 200 palavras por minuto subvocalizando. Mais rápido que isso, a voz não acompanha. Hoje eu Não dá. Isso não dá, enrola nisso. Você ali não nada. consegue. Então, o que acontece? Quanto mais rápido você lê, menos você subvocaliza. Dá Porque... menos um trabalho para o cérebro. Exatamente. Aumento Com 300 por as palavras por minuto, você não subvocaliza. Não dá. Uhum, uhum. Você subvocaliza uma parte. Né? Você nunca deixa de subvocalizar. Mas você vai subvocalizar palavras no meio, mas você está lendo. E aí você começa a treinar o que a gente chama de leitura visual: que é. Você não precisa. Interpre... Ler a palavra pare Pare Para saber que aquilo é a palavra pare Quando você olha uma palavra Você não lê a palavra Você absorve aquela palavra Visualmente, você nem precisa ouvir Da sua própria voz mental aquela palavra Quando você lê pare, você vê que é pare Você não fala pare E essa ah, é a palavra pare Não, você vê a imagem da palavra Você sabe que aquela palavra é pare Acabou, sem subvocalizar Quanto mais rápido você lê, pulando, né? E você diminuindo as pausas oculares, porque agora você não precisa pausar a cada espaço de palavra Você pode ir de dois em dois, ou de três em três, ou de quatro em quatro. Ou dar duas pausas por linha e você absorve as palavras que estão ali no meio. E você está lendo. Uhum. Só que aí você começa a treinar o teu cérebro para subvocalizar menos e começar a. Olhar a palavra Saber o que está escrito Mais pelo seu visual e não pelo seu ouvido Porque como é que você faz a leitura Você vê Você repete E aí depois você interpreta Mas se você ver Você não precisa repetir Porque se você vê você interpreta porque Já está lá, tá, tá lá Já Exatamente tá lá. Já está lá Cara, é muito legal. Eu quero fazer isso. É muito legal. Eu, eu ia falar fazer. de filosofia aqui sobre isso, mas deixa pra outro dia. É, é muito legal. É muito legal. É muito legal. Assim é. E depois que você começa a ler dinamicamente, né? Você começa a ler com menos pós-oculares, pegando blocos de palavras, não uma palavra por vez. Não dá mais pra você não ler assim. E quando você tá lendo devagar, você olha e fala, nossa, tá muito devagar. Por quê? Porque eu tô subvocalizando, tô lendo palavra por palavra. Você vai entendendo por quê né? Exatamente. Sim. E aí você vai, qualquer leitura é treino Eu quero aprender porque assim, cara Eu vou ler o dobro É o superpoder Só o dobro, só o dobro mas já tá ótimo Do Sim. que eu leio hoje, se eu ler o dobro no mesmo tempo ó. Bom, Se você quer figurar entre a Forbes Pelo menos dois livros por mês Eita fé, <risos> vamos, tra vamos trabalhar A <risos> tem que botar na agenda, tá? É que quando eu não põe na agenda, eu não consigo ler É? Tem que dar tempo de leitura ah, legal. Nos últimos tempos, não tá na agenda. Cara, eu tô conseguindo ler de noite, assim, meio esporádico. Mas é. eu botava lá, cara. Eu acordo a 7 horas, banho, leitura, trabalho. Não marco nenhuma reunião para antes das 10? Calou. Legal. Fiz assim. Porque se marcar a reunião 8 horas da manhã, eu vou estar tá lá, né? Super presente. Mas quem disse que tem que ser 8 horas da manhã a primeira reunião? Não pode ser às 10? No nível que eu tô hoje, já pode. Então. Dez horas, aí eu acabo de ler, tomo café e vou trabalhar. Então, foi uma decisão. Porque, cara, se eu não leio, a minha criatividade faz isso aqui. ó É impressionante, cara. A despenca. minha Despenca. Cara, despenca, Conrado. Des... Se eu parar de ler, cara, assim, eu paro de, sei lá, paro de viver. Porque, cara, é bizarro. Tem uma outra coisa também que a leitura ajuda muito. A leitura é um texto estruturado. Uhum. Uhum. Quando você lê, você treina o seu cérebro para se comunicar da maneira como você está lendo, de maneira estruturada. Então por exemplo, Boa, isso eu nunca pessoa, tinha pensado. Incrível. Cara, isso é muito bacana. Incrível. Quando a pessoa lê muito. Por isso que a gente é professorzão, né? Exatamente. Quando a pessoa lê muito, ela estrutura o texto mentalmente para depois falar o texto. E, e a gente começa falando, a ter a prática. Volta, né? A gente começa a ter a né? prática de fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Isso. Falar sobre um monte de assunto de forma estruturada que as pessoas estão entendendo. De forma estruturada. Isso daí. O texto Incrível. é isso Com lógica. Com lógica. Passar, começa a escrever bar, passo melhor ser... Exatamente. Tem, tem muito ganho, né? Não, cara, cara, tem muito ganho. Tem ganho. ganho. Tem muito melhor, melhor a oratória. É, melhor eu, não melhor conheço, a eu não conheço ninguém que saiu da pobreza como a gente, não sei a história da Renata, e ficou rico sem ler. Eu não conheço. Eu conheço. Mas eu conheço muito poucas pessoas. Exceção, né? Exceção da exceção. É, Mas, a grande assim, maioria. E é, é um empresário, vou falar o nome dele aqui. O cara é hum. muito inteligente. O cara tem 24 anos. 24 anos? 25 anos agora, é. né? 26 anos. Alguma coisa assim. Um cara mega inteligente. Nossa, fala... muito, intelig... muito, muito inteligente. Muito inteligente. Então, sim. pai e a mãe leram muito, né? vendo no DNA, tá talvez. Não. não? Não, é do DNA. Mas, cara, é, mas ele, cara. Ele, ele, ele, teve, ele teve essa formação em algum lugar, tá, Conrado? Pode ser. Alguma coisa formou ali, porque é muito fora da curva. Ele tem um nível de maturidade de um cara de 40 anos maduro para <risos> negócios. Entendeu? E pra vida e, também, cara. É. E, e da onde também. veio, né, cara? Da onde veio. Tem que olhar. Olha, Tem que olhar, né? É, é isso Tem aí. que estudar o um rapaz. Olha, eu fico impressionado. Assim, ele, ele, se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que eu tô falando dele. Legal, eu, legal. Ele fala: ah, eu não leio e tal, o cara, não leio o livro. Eu aprendo pela minha experiência prática. Eu aprendo observando. É isso que ele fala. Eu aprendo observando. Eu é, aprendo. é um privilégio. Mas ele está sempre estudando. Vai é. num evento aqui, Talvez vai no já... outro ali, escuta podcast. Sei, <risos> <risos> mas, mas hoje em dia. Você Porque tem, tem muita... o conteúdo do YouTube, né? É, hoje em é. Um dia você tem muito conteúdo disponível que não é necessariamente Exato, É Exato. Que é um então, grande privilégio para as pessoas, pessoas dessa época. Tem né, muito a... podcast que você pode escutar só o áudio Sim. treinando. Você De graça, tem YouTube. Gente. Então é muito difícil existir algum conhecimento que não seja distribuído gratuitamente hoje. Basta você querer ter acesso. E conhecimentos bons. Conhecimentos bons. Excelente, gratuito. Que não tinha na nossa época, né, Conrado? Quando... É isso aí. Nossa na época era osso demais, né? Era osso, cara. Nossa. Era, nossa. Osso. A gente era, osso. era osso. Era osso, era osso. E aí agora a abundância de conhecimento que tem e as pessoas adoecendo e ficando mais pobres. É. Só porque não é. querem sentir dor. É, porque não é o conhecimento, né? É, é, é o comportamento é o comportamento o comportamento não mudou o conhecimento aumentou mas o comportamento não, não, mudou. não mudou então não adianta ter conhecimento não mudou. Não é, mudou. vamos voltar lá falando agora vamos voltar lá no comportamento empreendedor qual é o comportamento empreendedor aqui a gente dar uma resumida para nossa audiência né? legal comportamento empreendedor a gente falou muito de finanças aqui né olhar para as suas finanças estudar marketing vendas gestão de pessoas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 É, parecer que lá não é, exatamente, é, o, é, é a, a realidade a expectativa distante, né? A pessoa fala, ah, no meu tempo era bom. Cara, já foi o seu já tempo, foi meu seu que... tempo esse ah, o seu tempo é esse aqui, Instagram aquele não tempo mais. já era, o, o tempo novo <risos> é esse aqui, aqui tem que ser bom. É, ou então, ah, eu queria morar em outro lugar, você não mora em outro lugar, você isso. mora nesse lugar aí. E isso é olhar para a verdade. É, exatamente, é? tipo, é o que é, é isso né?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 Tu confia em mim? Confia. Então, tu, a partir de hoje, se o cara quiser fazer três pulinhos mais três pulinhos, tu vai entregar os três pulinhos mais três. Tá bom, então eu vou entregar. Triplicou de faturamento. Por quê? Simplesmente ele aceitou a vida como ela é. Massa. Discordância, cara. Cara, é discordância é um problema bizarro. Discordância. Pode anotar isso aí, Renato. Discordância. As pessoas sim. discordam de tudo hoje. É bonito discordar, Conrado. Eu nunca vi isso. Tá ficando cada vez mais bonitinho. Eles estão romantizando o discordar. Eu discordo disso. Cara, só que a discordância faz o mal pra você. Mas você não sai do lugar, não você vai Você Não sai me debatendo, do lugar, cara. não consegue ir pra lugar é nenhum. Isso. Porque você tá discordando por conta e, de coisa que você e, não te interessa. E não vai mudar tá nada na tua vida. Ah, eu discordo do governo. Tá bom, cara, o governo tá aí, tu vai ter que fazer o que tem que ser feito, continuar pagando imposto. Eu discordo do que você tá falando, porque eu acho que. Cara, tá bom, cada um tem um ponto de vista. A gente pensa igual aqui, todo mundo não. E que você vai fazer o que com isso? Nada. Aí discorda, discorda, perde tempo discordando. Grupo de WhatsApp, discussão. Ai, eu gente. faço isso, eu faço... Só de mas pensar você... isso. E aí, o que que acontece? A tua vida tá passando, cara. Você tá gastando energia, mas não, não. deveria gastar. Né? Nossa. E sendo super improdutivo. Porque não, mas tipo, é muito um tipo improdutivo. Porque te te consome. Isso, te irrita, tu leva te pra irrita, cama. Te irrita, é uma energia, você não dorme mais. Pra quê? Às vezes minha mãe fala... Cara, minha mãe tem mais de 80 anos, né? Então ela fala algumas coisas que, cara, pra mim não faz né, nenhum sentido. E eu simplesmente falo, tudo bem. Concordo. É, okay. Não aí. encaixa é, na minha é, vida, bem. mamãe, mas eu concordo com a senhora. É, Você é grande, eu sou pequeno, é isso. <risos> Simples assim, Sim. cara. Mas Sim. a minha avó falava uma outra coisa pra mim. Claro, tem coisa que a gente não concorda não fala, mas ela, ela tinha um conselho pra me dar que eu levo até hoje. Escolha as brigas que você Isso. quer brigar. Não é qualquer problema que você vai se enfiar. Se tem um problema ali, olha, avalia se você quer brigar essa briga ou não. Se você não quer, deixa passar. Que vó inteligente. Vó super inteligente, Nossa, né? Nossa, sábia. De, então, Exatamente. escolha, escolha quais Sim. são as brigas que você quer não brigar. E vale. hoje todo mundo briga por todo mundo. Cara, assim, no meu grupo de mentoria, eu proibi. Foi uma proibição. foi falei, cara, galera, Proibiu aqui... Proibiu treta. Proibir falar de política e religião. Ah, é, é, não é treta, é. É, é, é. é, é. Eu <risos> proibi, cara. A gente passou por essa eleição sem falar nada. Um grupo de 26 empresários. Foi lindo. A gente também, né? É, lá, lá no Outlaw, acho que... Não falou nada. Quando alguém começa lá e fala, galera... Não, não, não, é, <risos> nem começou, porque eu fiz uma reunião só para isso. Por que que acontece? Tem uma narrativa de um lado, uma narrativa do outro. As pessoas não sabem nem o que é narrativa, que elas estão embarcando numa narrativa que é para ela ser enganada. De um lado, do cara, não importa, é narrativa, né? E as pessoas vão sendo levadas por é isso. Né? É, cara, e ficam sendo não, levadas não. por isso. E, cara, brigam com a família. Meu Deus, não. É isso, discordar, é. assim. Eliminar o discordar da sua vida é uma boa dica é, para um o empreendedor. O reclamar, né? Que é o, no final das contas é o discordar também, uhum. né? A questão Consequência, de que né? falar mal dos outros. Nossa, incrível. Ainda tem gente estar nesse nível de jogo ainda. Muito. Eu vejo que a gente fala de comportamento empreendedor de sucesso, né? O, o, existem diversos níveis de sucesso, né? Então, tem o sucesso do cara que faturava 1.500 reais fazendo tudo errado e agora ele fatura 10 mil fazendo muita coisa errada ainda, mas algumas coisas ele já deixou de fazer, né? Sim. Ele teve sucesso. Aí teve o cara que foi para 30 mil. Cara, ele fazia um monte de coisa errada, ele deixou de fazer uma, duas, três coisas erradas, foi para 30 mil. Mudou o comportamento. Pois é, e aí vai, né? E aí vai. para 50 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 20 milhões, Sim. e por aí vai. Só que... O, o comportamento empreendedor de sucesso, na realidade, ele tem, esse sucesso tem níveis, né? Não existe um comportamento só. Existe, eu acho que existe algumas, alguns procedimentos que eu diria que é, primeiro, olhar para a verdade, concordo 200% com isso, olha para a tua verdade, identifica o que é está que funcionando, identifica o que não está funcionando, Olha para o que não está funcionando, entende por que não está funcionando, olha para o que está funcionando, entende por que está funcionando, entenda os motivos e daí você começa a fazer alguns testes para melhorar o que não está funcionando ou eliminar e para potencializar o que está funcionando. E aí você repete o ciclo. PDCA, melhoria contínua. Kaizen, seja o nome que for. Uhum. yang <risos> Roda de samsara Lembrei <risos> de uma coisa tudo, aqui Mas é o um círculo contínuo Lembrei de uma coisa Parar de querer mudar o outro Cara, isso é um problema muito sério no empreendedor Ele quer mudar a vida do colaborador Ele quer, Cara, existem A maioria das pessoas não querem mudar E aí ele gasta muita energia Querendo mudar o outro uhum. Ele quer mudar o colaborador Mas o colaborador não muda Porque ele não muda porque ele não é um exemplo. Outro ponto, limites. O empreendedor sofre muito com ser demandado. Porque ele é um cara resolvedor de problema. Uhum. Então, muitas vezes, amigos, família... É verdade. Demanda esse cara na alma. Gruda aqui no, e ele fica resolvendo. Ele passa o dia resolvendo o problema do primo, da cunhada, do cunhado. Porque ele é um resolvedor de problema. Ele não sabe dar limite. A, a, a vida dele é uma terra sem muro. É uma cidade sem muro. Todo mundo entra, faz o que quer e vai embora. E ele vira a agenda dos outros. Cara, isso é um problema que eu vejo rep se repetindo na vida do empreendedor, assim, muito. É porque eu, como o empreendedor não é, é vitimista, ele, ele rapidamente resolve problemas que pro outro demorariam uma Exato. vida Aí tô, pra resolver. Ele não sabe dar não. Gostei aprender muito a falar não muito aprender bom. a falar não, Conrado é uma mágica, é a melhor coisa que a pessoa pode ah, mas eu vou me sentir um egoísta sim, no começo sim, você vai se sentir um filho da mãe egoísta mas depois a sua vida vai melhorar tanto, você vai falar meu Deus, por que eu não fiz isso antes? é isso aí, me porque é pra tempo, né? para a própria pessoa sim, muito mais para ela a, se você for gente olhar a gente, fica, na a gente fica o dia todo doando, se doando para todo mundo sim é um e você dia só tem um pacotinho de doação de energia sim, você só tem um pacotinho por dia é. você escolhe para quem você quer dar cara, eu aprendi isso e a gente tem as 8 horas de sono para repor essa energia não tem, acabou, acabou exatamente a minha agenda é aberta. Vou fechar ela. <risos> é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. É eu errado, aprendi tipo, isso num livro. Aberta, aberta, e assim, aberta, eu, eu comecei a dar limites hoje. Eu comecei a dar limites em 2016. Hoje, sem brincadeira, cara. Eu, eu tô aqui, sei lá, há quanto tempo, meu WhatsApp, eu vou chegar ali e vai ter três, quatro mensagens. Não vai ter um. um porque Mas ninguém eu, me demanda não mais. Olha, o meu, vou até o E deixa eu falar uma, celular. E deixa eu ensinar uma coisa pro <risos> empreendedor aqui, porque tem muita gente que fica com medo de ser desprezado pelas pessoas queridas, porque quando ele começa a dar não as pessoas punem ele. Lembra da história da vaca? lembra da vaca do precipício? Na, do, vaca? Não, da vaca que você fez um áudio uma vez de 14 minutos. Cara, não esqueça aquilo não nunca vai. mais. da galinha. Não, vaca. Isso eu tenho não, certeza não. que era vaca. Tá, ah, foi, um dia eu te mando esse áudio, tá. se eu achar ele. Aqui. Eu é assim, ó. qual é. o contexto? <risos> Só pra lembrar, qual contexto? O contexto é uma vaca que estava querendo sair do Sei. curral para fazer Na diferente. Não era uma vaca, era um boi. Ah, eu lembro da vaca. Mas... <risos> Tem problema não, pode ser. Era um cercadinho dos isso, isso que aí. Uma grama, aí um boi fala. Vou, vou, embora. vou embora. Isso, isso aí. E aí ele se lá Um áudio de 14 minutos. Lindo aquele áudio, inclusive. Aí. É, ah, o que o Giva, que acontece? O Giva, só, só, só abrir. O tá. Giva. Giva é um queridão, né, cara? É, o Giva, pra quem não, não escutou aqui, pra quem não conhece, é um, é um amigo nosso. Uh -huh. O Giva me perguntou uma parada. Deixa eu ver. Ah, não, não tá aqui. Tá, tá, no, tá no Instagram. O Giva me perguntou um negócio. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui, porque é genial isso, cara. É genial, é genial demais. Giva... Enquanto isso eu vou falando, então. Beleza, enquanto está procurando. Falar Aí falar o que, que acontece? Ele começa a dar não para as pessoas que demandam muito dele. Essas pessoas punem ele. E ele tem medo dessa punição, ele tem medo desse... Desse desprezo, né? Que as pessoas vão... Ah, mas agora você só quer saber de empreender. Você mudou muito. Você mudou aí, muito. Né? Tá rico. Agora tá metido. Rico. E, e aí ele vai... E, você, aí. e deixa eu falar uma coisa pra você, empreendedor. Você vai escutar isso mesmo. Uhum. E tá tudo bem quando você escutar isso. Porque depois eles vão voltar pra te falar... Nossa, o que, que você fez? Que você tá diferente. né? Uhum. Que é o que o Flávio falou lá do, do tapinha nas costas. Então... Você vai passar por esse processo, ele demora de seis meses a um ano, mas você vai começar a ter oh, muito tempo. Eu vou mostrar aqui a mensagem que o Giva mandou no, no WhatsApp. Assim, é, tá aqui, a pessoa não tá uh -huh. vendo aqui, mas é a mensagem do WhatsApp e do áudio que eu mandei para ele. Ele fez uma pergunta Ah, com razão, Deus, eu, bem, eu mandei Tudo um bem áudio. por aí? Você mandou um áudio de 11 minutos? Não. E quando você pergunta algo para uma pessoa que você confia muito e ela te manda um áudio de 23 minutos. <risos> <risos> Cara, eu respondi o Giva dando muita risada nisso aqui. E foram exatamente 23 minutos e 14 segundos. Eu mandei um podcast para ele. Eu não mandei um áudio. Mandou um podcast. O meu pai venceu. O meu pai me mandou um áudio de 42 minutos e 57 segundos. Caramba. Né? Foi, foi um e recorde eu... a verdade O um e... recorde foi de não tocar o telefone no meio né? Esse foi o recorde <risos> e, né? <risos> e eu venci esse áudio tá? Eu, em 2x, mas eu venci Eu venci, meu pai, figura incrível Então ele, ele começa a dar não, passa por um processo de punição Cara, só que assim É incrível o que acontece quando a pessoa começa a dar não Porque ela começa a olhar pra quem? Porque ela fica sozinha é ela. Uhum. E tem uma coisa incrível que acontece Quando ela começa a dar não Ela começa automaticamente a cair do número 1 um da fila Imagina o seguinte, eu tô demandando o Conrado As aqui. Param te demandar, tudo eu falo né? com o Conrado, tudo o Conrado me responde. Aí daqui a pouco o Conrado me responde. Aí eu vou virar meu canhão para Renata. <risos> Renata, então, olha, você consegue me ajudar com isso aqui? Porque ele me respondeu. Então, o macete que eu ensino pra galera é demore 24 horas pra responder. Só isso aí já vai te eliminar. Aí no outro dia você fala, poxa, fulano, mas não deu pra te responder, eu tava trabalhando muito, mas o que, que você precisa de mim? Você ainda precisa? Ah não, já resolvi. Ótimo, bora trabalhar. <risos> e aí você vai saindo do primeiro lugar da cabeça das pessoas que estão te demandando, daqui a pouco você tá em terceiro, daqui a pouco você tá em quarto, daqui a pouco ninguém te demanda mais, só o WhatsApp vira uma coisa e você vai dar atenção pra sua empresa, pra olhar para suas finanças, pra olhar para o marketing vendas e cara, é incrível esse processo. Eu lembrei Muito disso legal. aqui porque eu treino muitas pessoas a aprenderem a darem não. Cara, eu tenho uma mentorada que ela estava fechando a empresa porque ela emprestava dinheiro para as pessoas. Ela pegava o lucro. Eu falei, como não assim? Acontece. Eu falei, cara, como assim? Você tá emprestando dinheiro para. Todas as pessoas vêm te pedir dinheiro, você dá, não, para, para, estanca tudo uma vez, Dum! Cara, recentemente bateu o recorde de vendas, está arrebentando, está crescendo. E, e todo mundo falou mal dela e aquela coisa. Mas ela suportou, porque dói. Isso acontece. Porque normalmente são pessoas que a gente ama, né, cara? Não, são qual, não é qualquer pessoa, né? Exato. Normalmente são cara. pessoas que a gente tem um carinho especial. Mas, assim, uma garantia que eu dou: todas as pessoas que eu vejo passar por isso comigo foi assim: você passa por um processo de punição de seis meses a um ano, depois volta. Todo mundo volta, fica tranquilo que volta. É, às vezes não demora seis meses a um ano. Demora é? menos. Ah, às vezes, às vezes é eu menos. Já, já fiz isso, demora menos. <risos> Já deu ideia. muito não, né, Conradão? É, comecei, né, cara? Bom, na verdade, eu sou um cara que dou não, né? Eu já, já dou não há muito tempo. Mas... É eu, cara. eu Meu Deus. Você vai... Eu acho que eu dou mais não do que sim hoje. É. Assim, você dá o... Primeiro são aqueles não óbvios, Eu tô na, né? na vó da Renata aqui. Na vó Renata. Tô na vó? Como é o nome da vó? Dona Penha. Dona Penha. Eu tô com a Dona Penha no mar. Você assim, oh, Até aqui você pode ir, meu querido. Até aqui, aqui não vai. Não, não insiste. Ó. E é isso. É, tem os não óbvios. sim tem os não não tão óbvios e tem os nãos que não são nada óbvios. E tem aquele surpreendente que você fala, mas esse cara tá falando isso pra mim, tipo, né? Aí você tem que falar, ô, oh, que então você tirou isso? É, é, não, é, tem um não óbvio. Limites, cara, Se limites. do meu apartamento, vai ser um não óbvio. e É um não <risos> óbvio, você tem que dar um jeito, mas é um não óbvio, você é. sabe que você vai dar não. Só tem que descobrir como você vai dar isso. um não, né? Isso. Sem machucar a pessoa e tal, etc. Mas, Mas existe é, o não, não óbvio É né? duro, né? Porque a pessoa te pede as coisas Com tanta naturalidade Que você fica constrangido muito De constrangido. falar não em algumas vezes O começo é muito difícil Poucas pessoas conseguem fazer isso Agora é libertador O não é libertador Isso aí libertador. O negócio é que Quando você fala não pro outro, você tá falando é, Sim para você, você. Fala não pro outro, assim pra você E o contrário Você tá, tá falando não pra, pra você. sua vida para sua vida, exatamente. Não para sua vida. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, viu, pelo convite. Foi um prazer. Umas quatro horas, né? Ei, a gente <risos> gosta, né, com a... <risos> falar. Tem água, a gente fala aqui. Né? Quatro horas falando aqui. Muito bom. Eu vejo o seguinte. O trabalho que você faz, Gustavo, aqui para a gente finalizar, eu acho muito bacana porque é o trabalho de mentoria do negócio, mas é muito trabalho de mentoria do empresário. Do empresário da cabecinha do empresário. É porque é isso que influencia o negócio dele. Sim. E foi assim que aconteceu comigo é a minha jornada, né? Eu tive que mudar muito como ser humano para chegar onde eu cheguei. Uhum. Então é muito sobre mim, né? A minha jornada. Eu entrego, eu digo para eles que eu entrego a minha jornada. É muito legal. Os livros que eu leio, as coisas que eu aprendo, os meus mentores, né? Então eu entrego a minha jornada para eles, para que eles possam alcançar a jornada deles. Né? Muito, bom. muito bom. Obrigado. Como que a gente vai chamar esse podcast? Assuntos aleatórios com o Gustavo Coelho. Comportamento <risos> empreendedor. Comportamento empreendedor. Eu gosto. Beleza, então vai ser isso. Comportamento empreendedor. Ok? Ok. É isso. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, Muito tchau. Bom. Tchau, galera.